Boa noite, galera. Bom, é hoje vou falar do aplicativo, do aplicativo mais querido do Brasil e mais usado. É o, o WhatsApp. WhatsApp, só que de uma forma diferente, né? Esse que eu vou mostrar para vocês é o WhatsApp, é o GB WhatsApp Pro versão 8.40, já atualizado, né? Vou mostrar algumas funções dele. Muito bom. Eu uso ele já usei bem uns, uns 10 tipos diferentes e dando problema e esse, cadê o problema? Primeiro você aperta aqui, nas configurações pode ser aqui ó, ou aqui embaixo, que vai para as configurações, aperta aqui nesses três pontinhos, e GB configurações, você vem aqui, as configurações do, do GB, né? E essas ult essa última de baixo aqui, configurações, as configurações do WhatsApp normal GB. Configurações Você vem aqui, ó. Aqui é as configurações do WhatsApp modificado do GB, né? Privacidade e segurança. Aperta aqui. Aqui tem, ó, congelar por último congelar a hora e data do visto por outro contatos privacidade grupo botar é, chegando tics azuis que é dos contatos né? digitando gravando transmissões quem pode me ligar você pode escolher aqui quem pode quem não pode Desativa a tag de encaminhada, quando você encaminha a mensagem fica tipo na mensagem lá, encaminhada, você ativando isso aqui não vai mostrar o um nomezinho lá, encaminh... mensagem encaminhada, quando você recebe a mensagem encaminha ela, anti-delete mensagens, o anti-delete mensagem é quando você... o contato não poderá apagar as mensagens para você né, depois que a pessoa envia a mensagem para você já era, ela apaga para ela, mas para você não. Enviar tiques azuis após o, o recebimento, tics azuis depois que você responder, ocultar tá visto por último, não diga o contato que você visualizou o status dele, né? anti-delete status, isso é bom também, se a pessoa colocar o status e, e apagar, você ainda vai ver o status ainda dela, muito bom, bloqueio se quiser botar senha nele, WhatsApp, Pro, tornar padrão invisível, desativar a vibração, né. Muito bom esse WhatsApp. Vamos aqui em outras configurações, temas, backup, tela inicial, conversas, hum. tem muitas configurações aí, né? ó, Sticks, bolhas de tiques foto em conversas, mais configurações, opções, já usei uns 10 tipos diferentes, às vezes tem uns que fica com os bug. esse não, ele é bom mesmo, já é atualizado já, a versão dele é 8.40, já é a última versão já, né? É versão, já atualizado. Você pode vir aqui no contato, escolhe um contato. Vem ele aqui. Aí. Privacidade personalizada. Você escolhe essa. Contato online to Sem chamada desse contato. Quer aqui, ó aí escolhe aqui ocultar tiques azuis, ocultar segundo tique, ocultar microfone azul, ocultar digitando, ocultar gravando, ocultar status visto por último, antes de deletar mensagens pronto, você escolhe aqui o que você quer marcar e não marcar, tá não? e aperta ok, pronto, tá selecionado é isso galera, o whatsapp modificado é isso aí, valeu!